Bom, antes da gente começar a fazer as configurações, a criação no Facebook e no Instagram, a primeira coisa que você deve fazer é ter uma conta no Gmail. Por que, que eu oriento você a fazer essa conta de e-mail no Gmail? Porque a partir dessa conta você vai conseguir ter ela como uma matriz para todo o resto, para tudo que você for fazer, desde a sua criação no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no próprio, no próprio Google, depois que a gente for trabalhar, caso você for começar a trabalhar com rede de pesquisa do Google, é, Google Meu Negócios, enfim, é, tudo vai partir desse Gmail principal como base para todo o resto da estratégia que a gente for utilizar. Então, é importantíssimo que você se atente e siga essa aula fazendo a sua conta no Gmail, fazendo a conta do Gmail da sua loja. Vamos lá? A primeira coisa que você faz é entrar no Google. Entra lá no Chrome e acessa o Google. Lá no Google você vai digitar criar Gmail, Gmail, criar Gmail. Ele vai ter a primeira opção aqui já do criar Gmail. Ele vai colocar aqui para você criar uma conta do Gmail. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para criar essa conta é acessar essa página de criação do Google. Né? Você vai ler os itens aqui e seguir ele passo a passo. Criar a página de criação do Google. Você clicou nele, ele vai direto já para a criação da sua conta no Google. E ali você vai seguindo os dados. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou criar aqui uma conta Rodrigo. Gmail, Gmail. Vamos dar um exemplo aqui, Rodrigo ID. Logistas. Ele vai te falar se tem essa opção ou não. Eu digito uma senha. Confirmo a senha. Próxima etapa, ó lá, aceitou. Então eu tenho o Rodrigo e de lojistas. Número de telefone é opcional, você pode colocar ou não. Geralmente é bom você colocar o número de telefone para poder é, fazer um resgate da tua conta, caso tenha algum problema ou você vá acessar em algum outro lugar. Depois que você colocou o teu telefone, tem que ser um telefone celular, você coloca lá em próximo, você vai receber uma mensagem de SMS no teu aparelho. Aí no teu celular... Você procura lá qual foi a última mensagem que você recebeu. Esse código só pode ser utilizado uma vez e não mais. Põe lá em verificar código. Código tanto correto. Você já vai para a segunda tela, que é a terra de bem-vindo do Google. Quer dizer que você já está logado e já está com a sua página pronta. Só falta agora configurar. Você define qual e-mail que você quer para recuperar a senha. Caso você perca a sua senha dia, mês e ano de nascimento aqui o ideal é você colocar dia, mês e ano seu, pessoal tá? o gênero, você vai escolher o gênero que você vai utilizar Escolhindo, ok. você vai ler os termos de privacidade que geralmente é, a gente aconselha que leia eu pessoalmente acabei nunca lendo mas é importante é que você leia os termos de privacidade aqui, né? privacidade de termos aceita concorda Pronto, seu e-mail está, está criado. Bem-vindo, Rodrigo, e de Logistas. Feita a sua conta. Você vai aqui no cantinho, ó, e clica aqui em Gmail. Você já vai ter acesso à sua conta. Que é um tour, né, para você escolher o padrão, né, o layout. Você pode O ideal é sempre ser fuçar, viu? Quanto mais a gente fuça, mais clica, mais a gente aprende. Eu gosto de deixar sempre no padrão, dei um ok, pronto, está criada a sua conta no Gmail. O próximo passo agora é criar um perfil no Facebook, para partir do perfil nós iremos criando a página no Facebook, conta no Instagram, enfim, e outras, e outras ferramentas extremamente importantes para você ter sucesso inserindo a sua loja física no meio digital.